Oi, vida! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Venho trazer pra vocês hoje um documentário com a minha experiência e percepções da nova base Serum da Avon, com tecnologia Trata Make, estrelado por Juliette. Sim. Eu testei essa base com vocês no meu Instagram, pra quem não me segue lá no Instagram, Larissa Oliveira. Eu venho testando com vocês, falando detalhadamente sobre a minha experiência lá no Instagram. Inclusive, queria até pedir desculpa, porque muitas vezes eu usei a base e até esqueci de gravar, porque às vezes eu usava e tinha que sair bem rápido. Mas eu gravei alguns takes pra vocês de quando eu estava usando, tá bom? Durante os dias que eu usei. Vou deixar aqui pra vocês também, contando um pouco da minha experiência. O que, que eu achei de mais interessante. E eu quero que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, Ok? Antes desse vídeo começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá! <risos> quando a gente fala de uma base boa, que tem uma cobertura legal, que deixa a pele legal, ok. Mas quando a gente fala da base ser um da Avon, ela promete, além de maquiar... Tratar a pele por conta da tecnologia Trata Make. Ou seja, enquanto você usa, ela também está cuidando da sua pele, além de maquiar. E quem não quer uma base que cuida da pele, né? Além de ser um reboco? Normalmente, a gente faz o quê pra cuidar da pele? A gente faz um skincare antes de dormir ou ao acordar. E saber que tem uma base que você vai passar e, ao mesmo tempo, vai cuidar da sua pele, vai proteger a sua pele, vai hidratar, é incrível. E como eu tenho falado bastante da base Serum da Avon no Instagram, eu vou falar de uma forma mais resumida, tá bom? Pra esse vídeo não ficar tão longo. É a tecnologia Trata Make exclusiva de Agon. Ela foi desenvolvida em seu centro de inovação em Nova York. O resultado é uma pele com aparência mais saudável, macia e sedosa instantaneamente. E essa base, ela promete uniformizar o tom da pele, porque ela contém um ácido que chama ácido tiodipropiônico. Auxilia no combate aos radicais livres com vitamina E. É ingrediente antioxidante, tá bom? E tem FPS 30, que, inclusive levei ela até pra praia semana passada. E garante três vezes mais hidratação após o uso. A marca foi a primeira empresa global de beleza a banir o testes em animais. Então vocês podem ficar tranquilos que eles baniram todos os testes em animais, tá? De todos todas as suas marcas e mercado, inclusive na China. Olha o que acabou de chegar pra mim, a nova base Serum da Avon, que vai lançar dia 5 de agosto, galerinha. Essa base tá com uma tecnologia incrível, que chama Trata Make, tá bom? Olha aí, veio esses três tons, tá? O primeiro foi o 430F, esse segundo é o 420Q e o terceiro é o 340Q. Eu estou simplesmente chocada com essa base, tá? Porque a cobertura dela é leve média, tá bom? E olha a cobertura disso, olha isso aqui, olha a olheira, que saiu tudo, as manchas, cheirosa, a texturinha dela é super leve, realmente, e você já sente ela hidratando a pele. Cobertura leve, e média, Avon. Ah, que isso? Até a minha espinha aqui sumiu. Olha isso, com pouco produto, eu já cobri toda a minha olheira, ó. Todas as manchinhas do meu rosto, uma camada só, tá? Eu acredito que você pode ir construindo camadas. Seca super rápido e fica com uma textura bem mate e aveludada. A pele realmente fica muito hidratada, gente. Eu aqui em ó Trouxe a minha base comigo, porque eu quero testar ela na praia. Ela tem esse efeito de pele natural, mesmo maquiada, né? Que já é incrível pra poder enfrentar um dia de praia. Ela também possui FPS 30, combate os radicais livres, né? Com a vitamina E. Então, assim, tudo pra minha carreira, que eu tô assim, maquiada e protegida. Olhem, já passei na metade do rosto, ó. Ai, ele é bafo demais. Uhum. Eu tô encantada com essa base. ...da Avon, que eu tô testando com vocês aqui durante semanas. O quanto a minha pele melhorou após começar a usar essa base. Eu sinto minha pele muito mais hidratada. Minha pele tá muito mais viçosa, mais macia. Vocês lembram quando eu comecei a usar a base? Quando eu passava na metade do rosto? Como que ficava diferente de um lado pro outro? Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas eu tô sentindo que esse lado sem maquiagem tá muito melhor do que tava antes. Dava pra ver muito a minha olheira, minha pele tava mais oleosa Com mais brilho Sabe? Olha como que minha pele tá bem melhor, gente Esse lado tá com base E esse lado tá totalmente limpo, ó Sem base E agora é só aplicar Eu não gosto de rebocão, tá? Então vocês nunca vão me ver fazendo muitas camadas De base no rosto Porque minha pele Ela não tem tanta acne né? Não tem tanta coisa para cobrir. Mas eu acredito que você consiga ir construindo camadas com essa base. Ela tem a textura leve média. Eles dizem, né? Porque olha aqui. Com uma camadinha apenas. Olha isso. A diferença. Com uma camada. Então essa leve média deles é muito boa, né? Já dá para saber. Trazendo esse efeito mate e ao mesmo tempo... Hidratada a pele, né? Aquela pele natural com make. Parece que se acordou assim. Olha isso. Não preciso dizer mais nada, né? Documentado, check. Não preciso mais dizer nada, né? Eu acho que nos takes vocês conseguem perceber o quanto que minha pele evoluiu. O quanto que eu amei testar essa base, com certeza. Nós que somos de pele negra, a gente tem um pouco mais de oleosidade na pele. Então eu senti que essa base, mesmo ela hidratando a minha pele, deixando ela com um aspecto mais viçoso, ela deixa um glow natural, mas ao mesmo tempo controla a oleosidade. É um glow que não me incomoda. Como eu usei na praia, eu senti muito isso. Geralmente eu usava a base, passava, ia pra praia, quando voltava, tava derretendo a base. Essa não. Essa manteve minha pele intacta, mas ao mesmo tempo com ar de hidratar. Tratado. Mas uma coisa que eu gostei muito também foi que eu senti que melhorou bastante a questão de manchas, sinais de cansaço olheiras. Essa base ela veio pra uniformizar o tom da pele. Mas o mais legal é que ela não só uniformizou o tom da minha pele enquanto eu estou usando a base. Ela também uniformiza após o uso, com o uso contínuo. Claro, faz mais de 20 dias que eu tô usando a base. Então eu senti que ela também uniformizou o tom da minha pele na parte de olheira, mancha, sinal de cansaço, linha de expressão. Eu senti a minha pele muito mais hidratada e o tom muito mais uniforme campanha dessa base, hashtag amostrada, estrelado por Juliette, está linda. Essa campanha é pra mostrar que podemos ser amostradas com ou sem base. E eu achei que isso condiz muito com o que o produto promete. Porque realmente é um produto que cuida da sua pele quando você está com a base e também cuida quando você está sem. Eu que tenho muitas seguidoras mulheres, eu vejo que muitas têm dificuldade com autoestima por conta da pele, por conta de oleosidade, por conta de acne, de manchas. Muitas têm vergonha de aparecer sem maquiagem, de sair sem maquiagem, sair sem uma base. Essa base, ela foi feita pra realmente cuidar da sua pele e você se sentir amostrada, e você querer se amostrar com base ou sem base, porque sua pele vai estar tá incrível do mesmo jeito. Então, Avon, muito obrigada. Você foi necessária. Uma base que tá realmente muito boa Quero convidar todas as minhas seguidoras A testarem essa base E depois que vocês comprarem, postem lá no Instagram e marca, me fala o que achou Marcavão também, que a gente vai estar de olho Em tudo, tá? Faço um desafio pra vocês Minhas seguidoras a serem Amostradas. Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo. Quem curtiu, deixa o like Aqui pra me trazer mais vídeos. Tô pensando em trazer Mais vídeos de resenhas de maquiagem Vídeos também de tutoriais de make Pra cá também, além das citações Não esqueçam de testar a base também. Não esqueçam de ativar também o sininho que isso vai ajudar vocês a receberem as notificações dos próximos vídeos, tá? Um beijo minhas vidas e até o próximo vídeo.